O que é EAR e por que, que eu tenho que ter isso para trabalhar como motorista de aplicativo? Ei hey Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e eu estou trazendo uma novidade aqui no canal, que é um, praticamente um mini curso para motoristas que estão ingressando agora com os aplicativos, onde eu vou estar falando sobre como fazer o seu cadastro, o que é necessário para você trabalhar como motorista de aplicativo, equipamento, segurança, desempenho e tudo mais referente a essa área de trabalho. E se esse assunto já te interessou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos para você não perder nada, que eu vou postar nessa playlist bacana que eu montei para vocês. Mas vamos lá, o que, que seria essa EAR e por que, que eu tenho que ter isso para trabalhar como motorista de aplicativo? Bom, se você não sabe, EAR significa exerce atividade renumerada todos os motoristas que vão conduzir um carro para exercer qualquer tipo de atividade onde há algum faturamento alguma remuneração, você deve ter por lei essa informação na sua CNH caso você não tenha infelizmente você estará trabalhando de forma informal ao qual não existe lei nenhuma que irá te multar nem nada disso mas para trabalhar com os aplicativos é necessário ter essa informação, caso contrário eles não aprovam o seu cadastro. Então como é que eu faço para colocar esse trem aí na minha habilitação? É muito simples. A única coisa que você precisa fazer é comparecer a um DETRAN próximo da sua cidade, munidos do seu comprovante de residência da sua CNH antiga, solicitar que o atendente lá ele faça a alteração no seu cadastro e após isso eles vão emitir uma guia com a taxa do estado e a taxa da emissão da sua nova habilitação, que varia muito de cidade para cidade o valor, que geralmente é de entre 45 a 80 reais. Após você pegar essa guia, você vai comparecer em alguma clínica próxima, geralmente ao lado da ETRAN sempre tem clínicas próximas que vão fazer o exame psicotécnico e o psicológico que tem geralmente um valor um pouco mais salgado do que a taxa do estado que varia entre 100 a 270 reais, até 300 dependendo da clínica e do seu estado e tem em tudo suas mãos o comprovante da taxa do estado mais o exame psicotécnico psicológico um comprovante de residência e a sua CNH antiga você vai devolver lá na, no guichê de atendimento eles vão reter a sua CNH antiga e em um prazo de 2, 3, 5, 7 dias dependendo do seu estado, eu vou deixar bem frisado isso eles vão te emitir a sua nova CNH com a informação que exerce atividade renumerada não há muito segredo, você vai pagar uma média de 200 a 250 reais dependendo até 300, 400 reais, vai depender muito do seu estado eu não tenho informação de todos os estados aqui na cidade de São Paulo a gente paga uma média de 150 a 200 reais para fazer esse processo todo e tendo tudo em mãos você já pode se inscrever e vai ser aprovado nos aplicativos não há segredo nenhum, a única coisa que você vai fazer é perder um pouco do seu tempo para poder fazer todo esse processo, caso você não tenha essa informação em sua CNH. Caso esse processo todo seja diferente no seu estado, mande aqui nos comentários, vai ajudar muito outras pessoas que estão também em busca dessa informação e você pode ter certeza que futuramente você também será ajudado de qualquer outro tipo de maneira. Que é dando que se recebe Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E não perca o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal Beleza? Te espero lá Até a próxima Falou Tchau